A população de Santa Maria poderá conhecer mais sobre a atuação da UFSM por meio de uma parceria entre a TV Campus e a TV Câmara de Santa Maria. Produções originais da emissora universitária vão integrar uma hora semanal da grade de programação da emissora do Legislativo Municipal a partir de 19 de maio. A TV Campus exibirá seu conteúdo todas as quartas-feiras, às 21h, no canal 18.2 da TV Aberta Digital. São programas, reportagens e documentários que abordam o universo científico da UFSM, mostram os projetos de pesquisa, ensino e extensão e divulgam as ações institucionais e da comunidade acadêmica. Há muito tempo a Universidade vem buscando uma via alternativa de comunicação com a comunidade. E o Canal Aberto vem se mostrando há muito tempo como uma alternativa muito viável e que aproxima a Universidade, de fato, do público em geral. Hoje, o canal fechado, os canais de internet, não têm o alcance que tem uma TV de canal aberta. E esse é o objetivo, levar a informação daquilo que se faz, daquilo que se produz, de como a Universidade faz a gestão dos recursos públicos de uma forma mais transparente, mais direta, mais objetiva, à população em geral que a rigor, como uma instituição pública que somos, precisa estar atualizada permanentemente de tudo que a universidade produz, de tudo que a universidade faz.